gente, eu assisti esse filme, eu achei ele bem engraçado, <risos> vou falar pra vocês, porque é um filme assim que, que tu pensa que vai ser super sério, eu até achei, ele é daquela, da mesma produtora do Sobrenatural, da Invocação do Mal, Bapens, é, Blumhouse, uma coisa assim, achei que ia ser super bom, mas, gente, depois que o filme começou e continuou, eu pensei, Jesus, o que, que é isso aqui? Pelo amor de Deus, os atores estão legais ali, eu não conheço muito nenhum, só o Bruce Davidson que eu conheço ali, é um filme ali da Amazon Prime, uh, o plot dele é interessante, é, após sofrer um mini derrame, Judith uh, se muda relutantemente para uma residência de idosos e uma mansão histórica. Porém, ela começa a acreditar que forças sobrenaturais estejam atuando uh, e matando os moradores do local. Bem legal, sim. Parece bem legal, sabe? E aí, quando tu tá assistindo o filme, tu pensa que o filme vai dar uma, um outro viés, assim, que não é sobrenatural, mas sim falando de Alzheimer, de demência... Mas não, isso só piora, gente, é uma coisa, assim, muito, muito nada a ver o final desse filme, mas ele é engraçadinho, então vale a pena, assim, pra se divertir.